Se queda ou se vai? Mick Schumacher seguirá em la grilha Fórmula 1 em 2023 ou este emblemático apetite volverá a quedar fora da categoria? <música> Olá, amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e em este novo vídeo vamos a discutir as possibilidades de Mick Schumacher seguir em la Fórmula 1. Mas antes, me gostaria pedirles pedir-lhes que se inscrevam a nosso canal, deixem seu like neste vídeo e opinem nos comentários se si Mick merece ou não seguir na Fórmula 1 no ano que vem. Casi todas as butacas já estão ocupadas para a Fórmula 1 2023. Quedam dos cupos eh, para o companheiro de Alex Albon em Williams e para o companheiro de Kevin Magnussen em Haas. Schumacher chegou à categoria o ano passado e não sumou pontos eh, por Haas, assim como seu companheiro de la época, Nikita Mazepin, e neste ano tem 12 pontos, 10 pontos menos que Magnussen. E o grande momento de em na Fórmula 1 até agora ha sido a sequência de carreiras em Grã-Bretanha e Áustria, donde sumou eh, puntos las dos veces que sumó puntos en la categoría hasta ahora. Eh, fue octavo en Silverstone y sexto en el Red Bull Ring. Eh, pero esto no ha sido suficiente para convencer a sus jefes. Esta semana, eh, Ginny Haas, que es el dueño del equipo, dijo que para Mick seguir en la Fórmula 1 eh, son necesarios dos factores. Eh, que sume mais pontos em as quatro carreiras que quedam e que sufra menos accidentes, porque Mickey lidera um ranking incómodo de pilotos que, que causaram mais pérdidas económicas a sua equipo com choques, eh, un, pérdidas a Haas de mais de 2 milhões de, de euros. Pero por outra parte, uma notícia de este jueves. É animadora para Schumacher. Eh, Haas tem um novo sponsor para a temporada 2023, assim que não vai necessitar buscar um piloto pagador como era Mazepin. Mas por outra parte, há um vínculo de Haas muito forte com Ferrari. E Mick Schumacher deixou a Academia de Los este ano e capaz de uma pressão de Ferrari para que eh, tenha um piloto em Haas, este, poderia ser, não sei, provavelmente, Antonio Schofinassi. E uma possibilidade que há para Mick Schumacher, se esta cupo em Haas eh, não quede com ele, eh, poderia ser buscar o um posto em Williams, mas neste momento eh, o favorito para eh, a butaca de Nicolas Latifi seria eh, o americano Logan Sargent, piloto da Academia de Williams e que neste momento eh, disputa a Fórmula 2. Eu, em particular, creio que as possibilidades de Mick Schumacher seguir na Fórmula 1 são pequenas. Eh, os resultados eh, não têm convencido a Ginny Haas e a Gunter Steiner, que é o jefe de, de Haas. E creio que agora, com um novo sponsor, vão buscar um piloto mais experimentado. Em eh, os bastidores, eh, se é especulado o nome de Daniel Richardo, que está de saída de McLaren. Mas eu eh, acho é eh, apostaria em Nico Hulkenberg. Que já não tem um, um lugar como titular desde 2019, mas sigue com prestígio em El Paddock. E tu, que opinas? Quem crees que vai ocupar este assento de Haas? Dê-nos em comentários, eh, deixem seu like em este vídeo e subscrevam o nosso canal.